Olá meu querido, olá minha querida, que bom ter você aqui, que bom que você clicou nesse vídeo tenho certeza que Deus quer ministrar algo poderoso na sua vida por muito tempo eu tenho feito isso através do canal Reflexão Diária também pelo meu Instagram e nós temos o um canal no Youtube já por algum tempo e todas as vezes eu acabo lembrando em poder postar alguma coisa e aí a gente acaba fazendo tantas outras coisas e procrastinando, deixando para o dia de amanhã e muitas das vezes a gente acaba deixando com que esse canal fique parado. Eu queria te pedir para que você seja a minha motivação, se inscrevendo nesse canal, curtindo essa mensagem, deixando o seu amém na caixa de mensagem. E se você sentir no coração também de compartilhar essa mensagem, o link dessa mensagem para alguém, eu tenho certeza que você vai ajudar muito esse canal e esse ministério. O texto que eu separei para a gente poder ministrar está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 33, onde Jesus responde para os seus discípulos em relação àquilo que Deus quer falar no seu coração. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então olhando em redor para o que estava sentado junto deles disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Portanto qualquer que fazer a vontade de Deus Esse é meu irmão, irmã e mãe Os discípulos chegaram até Jesus Avisando Jesus que os seus irmãos e a sua mãe biológica estava lá fora Jesus olhou para o derredor redor e disse que os seus irmãos, a sua família, eram aqueles que estavam assentados ao seu redor porque estavam fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas chegam até nós pedindo, pastores, olhe por nós, olhe para que Deus abençoe os meus caminhos, a minha vontade, os meus projetos. E nós oramos, nós abençoamos. Mas para que a gente possa amado, se aproximar de Deus, a gente precisa andar nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus. Outro dia atrás estava fazendo meu cabelo, minha barba com o meu barbeiro e ele falava para mim que ele não conseguia é, pedir alguma coisa a Deus porque ele se sentia muito distante de Deus. Eu não sei como você está agora em seu coração. Se você sente que você está próximo de Deus ou se você está afastado do Senhor. Mas eu quero te dizer, amados, que nós somente vamos ser amigos de Deus. Somente vamos fazer parte da vontade de Deus, da família de Deus, se nós fizermos a vontade de Deus. A gente só vai conseguir ser amigo de Deus, segundo o que João capítulo 15, Jesus disse para esses que fazem a vontade de Deus. Quando ele diz, Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamados de amigo, porque tudo o que vi do meu Pai vos tenho dado a acontecer. Presta atenção em nome de Jesus, o versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo o que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Quer conceder os teus pedidos, quer que os teus pedidos sejam realizados na presença do Senhor, faça a vontade de Deus, seja amigo do Senhor. Ele está de braços abertos a te esperar. Como eu citei antes, não sei como está o seu coração, mas o Senhor, amados, ele tomou a iniciativa, morrendo e ressuscitando para que nós possamos ser amigos de Deus. E sabe que tudo aquilo que você está carregando hoje, muitas das vezes é cansaço, muitas das vezes anseio, muitas das vezes é necessidade, deixa com que essa amizade venha a fluir tanto, a qual o Pai considerar aquilo que está no coração. Do filho E você é filho, Deus te chama de filho, Por porque não foi você que escolheu, mas ele te escolheu para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Deus te abençoe, fica com Deus e que em nome de Jesus nós possamos estar tão íntimo de Deus, a qual a nossa oração seja ouvida e respondida pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus.